Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender como que a gente consegue rotacionar a imagem aqui dentro do R. Nas outras aulas a gente ensina um tanto de coisa, como que a gente abre uma imagem do próprio computador da gente, como que a gente consegue mudar brilho, contraste, fazer a correção gama, como que a gente consegue mudar a resolução da imagem. Assista as últimas aulas aí, com certeza vocês vão aprender bastante. É, então iniciando, vou começar a apagar a memória do R, posso aqui na vassourinha, né? Vou ativar o pacote library spimage, Vou abrir aqui um arquivo de exemplo. Sx igual a exemplo imagem. Vou carregar nossa primeira imagem aqui de exemplo. Vou colocar read im igual a ler underline imagem do ex plot igual a verdadeiro para a gente visualizar a imagem aberta então a gente vai trabalhar aqui com essa imagem vou colocar aqui em m2 igual a resize image vou colocar aqui em m e vou colocar percentagem igual a 30 né? Então, para diminuir o tamanho dessa imagem na memória do nosso computador, eu vou diminuir ela considerando apenas 30% da sua resolução, né? ou seja, 30% do número de linhas, do número de colunas que a gente tem nessa imagem. É, vocês conseguem ver que... É, deixa eu colocar aqui o plot.show, plot, só para a gente ver como que vai ficar. Então vocês conseguem ver que a mudança da resolução, né, pelo menos visualmente, aqui nem trouxe tantas alterações. Embora antes nós tivéssemos aqui 2.304 linhas, né, e agora a gente tem apenas 691, 1.728 linhas, 518. Né, então isso aí traz uma redução do esforço computacional muito grande. Agora a gente pode utilizar uma função para a gente rotacionar a imagem. Então tem uma função chamada rotacionar em inglês, underline image. Abri aqui o manual só para a gente ver a gente consegue fazer essa mudança aqui na rotação Apenas mexendo aqui, ó, colocando o arquivo nosso que é a nossa imagem E falando qual que é o ângulo que a gente quer fazer essa rotação Então eu vou colocar aqui Rotacionar Imagem m 2 né, Para a gente ter aqui uma imagem com um tamanho menor é, vou colocar aqui ângulo de 20 graus, por exemplo. Vou colocar aqui é, plot igual a true. Vou dar um Ctrl, Enter. Então, vocês conseguem ver que a gente rotacionou a imagem. Né? Rotacionei ela aqui em 20 graus. E o fundo aqui ficou preto. Se eu quiser colocar um fundo de alguma outra cor, basta eu colocar aqui ó, bc Background color igual a C e colocar, por exemplo, eu quero vermelho 1 um, para a banda de vermelho, 0 para de verde, 0 para de azul, né? E mudando os valores aqui de RGB, vocês vão conseguir colocar qualquer cor que vocês queiram aqui no background, ok? Então, esse BG Color serve para mudar essa cor que a gente vai ter aqui por trás, né? E o ângulo é a rotação que a gente quer rotacionar essa nossa imagem. Coloquei aqui para rotacionar 90 graus, tá bom? Então, só de fazer isso, a gente consegue criar um outro objeto que vai ter, então, essa nova configuração, né? Só para a gente ver em M2 e em M3. Então, a gente fez uma rotação nessa nossa imagem, né? É, então a gente conseguiu ver aqui como que a gente consegue utilizar essa função de uma forma bem tranquilinha, bem fácil, tudo bem? É, vocês acompanhem aí as próximas aulas, né? Que Sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais, já tem muitas informações aqui sobre o R. Até a próxima aula.